Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? É só... Eu sou Norberto Carol. e esse é mais um Elefante Literário com um comentários sobre o livro do cemitério. Finalmente, estamos oficialmente começando aqui no canal... Uma comemoração. O nosso, o nosso projeto do livro Viajante que a gente está fazendo com Iara Piccolo e... Paulo Hatz, nossos queridos, queridos, maravilhosos amigos. O primeiro livro que a gente leu, já que a gente vai fazer os vídeos aqui do canal em conjunto, foi O Livro do Cemitério, de Neil Gaiman, e é um foi o livro que Paulo escolheu. Então, o livro, neste momento, já está a caminho da casa de Yara, porque ela será a próxima a lê-lo, mas já passou por nós dois, e tá sendo bem legal essa... Essa experiência de ler em conjunto, porque a gente faz alguns comentários nos livros. A gente ainda não recebeu nenhum livro comentado por outro... Aliás, eu recebi de Norbe, né? Mas ele ainda não recebeu dos meninos. E Norbe comentando. Aquelas, né? Tipo... Assim, de início tá sendo super divertido fazer isso, porque a gente comenta nos livros e a gente também tá com um grupo comentando. Entre gente. O livro do cemitério, então, fala sobre esse garoto que tem sua família assassinada enquanto ele ainda era um bebê. Só que o assassino não foi tão esperto assim e deixou o menino fugir. Daí o menino fugiu, subiu a ladeira e foi parar no cemitério. Quando ele chegou lá, ele encontrou o que? O senhor e a senhora Owens, que são nada mais, nada menos do que fantasmas. E a partir daí eles encontram outros fantasmas e outros seres que vivem ali no cemitério e passa a viver entre eles. Essas pessoas do cemitério, então, pessoas, batizam ele como ninguém, Owens. Isso. Ou Nin, né? A versão abreviada, Nin Owens Nin vai viver ali na, no cemitério, sob a guarda das pessoas que estão ali Daqueles, daqueles seres, daquelas entidades, daqueles fantasmas Eu achei que é bem interessante o mundo... é uma coisa bem... bem real, né? Tipo, o um menino vai engateando. eu imagino que ele foi engateando. Mas eu achei interessante os personagens que ele, que ele criou, no caso é de Neil Gaiman Caso a gente não tenha falado ainda, mas... <risos> mas... Pode crer. mas é um livro que tem uns personagens bem interessantes e a, a leitura dele é bem leve, assim, né? Eu achei. Então... Uhum. Ele é voltado para o público infantil juvenil e new Gaiman tem uma escrita bem simples, né bem direta, é. só que não é por ser simples que ela não deixa de ser interessante. Porque o mundo que ele cria é muito assim, é muito envolvente, ele é muito, muito cheio de detalhes, ele é muito completo e faz com que o leitor meio que se envolva com a história e seja imergido ali e a leitura flua bem ou não às vezes, né? É. No meu caso, como eu já comentei no vídeo de leituras do mês, uh, que como eu gosto muito de fantasia, eu demorei. Mas, assim, nos últimos três capítulos, eu tô, tô sendo bem sincera, pra uma pessoa que não gosta de, de fantasia, nos últimos três capítulos a história meio que me despertou o interesse. O que eu não desenrolei durante o livro, nos últimos três eu... foi bem dinâmica. <risos> <A risos> Tranquila. É. é, é eu gostei, eu gostei. Me surpreendi, na verdade, porque eu esperava gostar menos, assim, sendo bem... Pelo decorrer da leitura? Sim. É, eu esperava gostar menos, mas eu gostei, eu gostei. Eu acho que eu arrisco outra leitura de Neil Gaiman. É interessante a gente perceber que no livro do cemitério, o menino, ninguém, ele é muito novo, mas desde pequeno ele apresenta uma proatividade, assim, uma esperteza muito grande, porque ele não conhece nada do mundo, já que ele vive ali dentro do cemitério, não conhece nada do mundo externo, mas ele sempre procura ir atrás de respostas, procura saber das coisas, perguntando principalmente a Silas, que é esse guardião dele, como é que funciona com uma curiosidade muito aguçada O que faz com que o personagem não pareça ter a idade que ele tem, na verdade, né? Com relação a isso, eu achei interessante Principalmente o interesse dele pela leitura Porque ele, assim, era muito curioso Pra saber o que eram as letras E aos poucos a gente vê essa construção Que ele vai fazendo, porque ele tem aulas Do cemitério <risos> Tem pessoas que ensinam ele E ele faz isso com as próprias Com os próprios túmulos e Enfim, é bem bacana ver essa esse crescimento ao longo do livro Além do crescimento do próprio personagem principal Ninguém É interessante ver o crescimento dos personagens coadjuvantes ali, E ver a relação que eles vão tendo Ao longo dos anos Até que o menino se torne adulto Também junto aos personagens É legal ver como Neil Gaiman conseguiu Colocar dentro da história do livro Elementos da cultura e do folclore ingleses Sabe? Elementos da cultura e do folclore ingleses Como o caso dos Goals Que são seres que são descritos no livro Quem lê Vai saber Que são muito interessantes E é bem descrito como as pessoas conhecem na cultura original Então isso é uma coisa que dá uma dinamicidade a mais ao livro Deixa a história um pouco mais ágil Mais ilustrada E de uma maneira mais, mais real, mais completa O livro ele tem a sua história base principal que é a história de Nim, atrás de saber quem é o assassino dos seus pais e tudo mais. Só que cada capítulo do livro conta uma história paralela, meio que fugindo um pouco do assunto, e cada uma delas tem uma sua moral. E essa moral da história vai construindo a moral do personagem principal, de quem ele vai ser no futuro. No final, a gente pode perceber que todas essas histórias se ligam, Pra que a gente possa descobrir o que a gente queria saber no começo Pra que a gente tenha todos é, os tem pontos um... ligados que tem um desfecho, né? Que, pra, pra que tenha um desfecho bem fechadinho, bem redondinho Bom, então no final das contas eu achei o livro muito bom Uma leitura tranquilíssima Eu acho que eu li em dois dias ou três Porque eu tava meio ocupado uh, é E... Tipo um mês, e ach... é, tipo, um mês a <risos> Mas dá certo, é a questão do quê? Do vídeo passado que você pode assistir aqui É... é se... Pronto, seria outro, outro exemplo Pra entrar ali naquele vídeo Pra livre-arbítrio. Eita! É. Ele? Pra livre-arbítrio aqui, porque funcionou muito bem pra nós, e pra mim não funcionou tão bem assim. No final também achei que o livro termina super emocionante. Não, super emocionante não. Ele é bem emocionantezinho é legal, no final. Legal. É legal. Muito legal, fofinho. Eu me segurei pra não cair aquela lágrima, porque eu me apeguei aos personagens <risos> minha é como se fosse em determinados momentos um irmãozinho pequeno, né? Que a gente, tipo, a ah, minha é tá fazendo essas coisas Dá um cascudo no menino, tipo assim Pra ensinar ele pra onde vai, a gente fica querendo, a minha mãe, não faça isso Ou então, tipo, o que é que esse menino tá fazendo agora, pelo amor de Deus É, eu também tem Tipo sensação. assim, né? Tipo, ó, olha, vai dar bosta isso aí É, vai, vai dar merda não, não vai não dá. dar certo E no conjunto, no final, no fim das contas, no final, no fim das contas, no conjunto <risos> que frase foi essa? Então o livro teve o seu desfecho Teve o seu final Super tranquilinho Achei super maravilhoso e fofinho A maneira de Neil Gaiman escrever é fantástica Até porque é uma fantasia é, então... Olha a piada. <risos> então, enfim, gostei muito, quero ler outros livros de The game, mas não vejo a hora de continuar esse projeto, de ver os livros que vêm por aí, vamos pra frente. Então é isso aí, galera. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários dizendo o que é que você achou. Se você também não leu, quer ler, responda aqui com a gente, com, vamos conversar, bater um papo legal. Se gostou do vídeo, o quê? Dá um seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E segue a gente em todas as redes sociais pra ficar sabendo o que é que tá rolando por aqui. Isto. Valeu. Valeu. Então é isso aí, galera. Então tô, é... Na, na boca <risos> Eu tô... Então. É porque eu gritei que só um dia desse. <risos>